Estamos com mais vida, mais forte, com a escopeta melhor, cabendo um pouco mais de munição, com a vida maior. O Sebastian está ficando mais amigável para com as tretas. O Cabernet já tá vendo uma cordinha ali. Vamos ficar esperto, o Cabernet não está caindo mais nessa cilada. Hein? Ó, ó, tem lock aqui, hein? Pois é, eu não estou vendo bomba nenhuma, então vamos fazer barulho e atrair os caras na cordinha, hein? O quê? Ele é rapidão, hein? Ah, Peraí, vem. Vem cá, vem. Vem, vem. O quê? Porque... Ele, é, ele taca. Ele taca. É altamente rápido. Ó, ó, ó. Vai, vai rodar. Rapaziada. Ah, meu Deus. Tá de boa. Ó. Ó o um zombrinho, hein? Ó. Cabeçinha hard, hein? Rapaziada. A Cabeça dos caras altamente resistente, hein? Ó, tiazinha procurando ali. Rapaziada, vamos ficar aqui na moral, hein? Saiu fora. Vamos apagar a luz. Vamos ter que picar na, na furtiva agora, porque o Caverninha não tá furtivando, hein? É a verdade. É, o que ela já viu? Mentira, tia, tá escuro. Como que você tá tão esperto assim? Ah. O oh, dona Jura se tiazinha, você está mentindo demais, hein? Oh meu Deus. Rapaziada. Ó. Ela agacha, tio. Nossa senhora, ela tá bem treinada, tiazinha. Rapaziada, aguenta. Ela aguenta nos. Oi! Tô carregando, tia! Eu tô carregando! Sua mentirosa! Rapaziada, nossa senhora, hein? Que falta de respeito! Uma bala já acabou com tudo, tio. Vai ter que ser o um zoinho ou nada mais. O que ela desvio, ó, fô! Opa, cara, Matrix. Ele tá desviando as balas e tudo mais, hein? Não tô curtindo isso. Tranquilo, que sobrou é soquinho pra ela, tio. Ó, ó, ó. Ó essa bola. Isso, isso. Agora vai do... Ela tá baixando, a é revida. Deus do céu, eu escondo sua cabeça via ketchup em toda a Pai. parte. Tranquilo, rapaziada, não, tô, não curti nada, já arrebentei minha vida. Rapaziada, o Cabaninha podia simplesmente resetar o jogo e fingir que nada aconteceu. Mas Caberninha tá macho, hein. Vamos, vamos continuar, tio. Vamos ver o que, que dá. Ó, já explodiu uma boneca aqui, hein. Gel verde, beleza. Tranquilo. Rapaziada, vamos, vamos continuar com duas balinhas no pente aqui, vai ser hardcoreista. Mas vamos conseguir fazer muito trabalho. Tranquilo, fazer. É, escopeta zero também. Ô oh, meu Deus, será que eu é receta esse jogo? Ó, <risos> ó, oh, oh, tá, tá rolando os vazamentos grego aqui. Vamos ir na moca. Vamos ir na moral. Fazer essa linha é profissional, hein? Ó, oh, gel verde, altos vazamentos sinistros. É bom devagar, tio. O caverninha não tem escopeta. Ó Uma coisinha importante no gameplay O caverninha não tem escopeta, hein Pra resolver as tretas Vamos vão ficar esperto, hein Parece que não tem mais O quê? Que isso tio? Eu, eu sabia, tio. Tava muito bom essa salinha Oh, não Você não, tio. Te... Pois é, morri Morri, não tem munição E aí, jogo? Vou fazer o quê? Ah! Pois é, invisível Fala que ela é invisível também Aí eu curto, hein Abre porta Ô porta! Nem queimei? Nem sei como que eu queimei ali, tio. Rapaziada, eu vou armar com o Ark Nelson aqui, só por precaução, hein? Rapaziada, o que, que acontece? Não por ti, Vamos fabricar coisa de fogo, hein, tio. Tem como fabricar os negócios de fogo aqui? Vão, vamos só ficar esperto. Precisa de cinco. Rapaziada, cinco negocinho, Falta só mais dois, hein, pra gente essa lock. Tem que andar preparado. Tranquilo. Rapaziada, gelzinho verde. Vá. Ó. O quê? O, o... Ah, meu Deus! Saiu fora? Meu, vale isso, carregou o negócio. Rapaziada, aí ferrou, hein, tio. Olha isso. Rapaziadão, olha o que o corvinho Mágico tá fazendo. É pouco zoeiro. você tem duas balas, que os caras fazem você fazer. Você me ferra em jogo. Ah, oh? Será que passa no outro lugar, pelo Ó, oh, logo passa no outro lugar. Olha, isso. Pá, pegou, hein? Saiu até bica ali. Ih, meu Deus. Acabou, hein? Tinha que ser que a escopeta. fazer é, essa parada é altamente importante, tio. Será que tem como explodir esse bloco? Eu vou derrubar você, corvinho. Não. Será que é o corvinho que pega? Ó, oh, vai passar ele vai bicar ele, ó. Oh. Não. Jogo maldito! O jogo não respeita aí! Rapaz, tem que compar de morte! Consegui um 5 de fogo! Ah, fogo! Rapaziada, eu não sei se tem que picar a estátua ou picar o corvo mágico. Beleza. Vamos voltar ali. Vamos voltar ali daqui a pouco. Não fecha a porta, pelo amor de Deus. O que ela fechou? Perdi a. Ah, perdi a chavinha, Não! Ah. Rapaziada, perdi a chavinha, não curti. Tá, tá Fortemente o botão do reset aqui tá, tá bicando, hein? cagão. Vamos parar com isso em jogo, pelo amor de Deus, hein? Rapaziada, vamos bom esse barulho. Largar de ser trouxa. Rapaziada, tá é, é a tiazinha, tio. Já vamos construir aqui as munições de fogo dela? Caberninha já, já tá ligado, tio. Tem espaço pra treta, tem munição no chão. Não vá seco, tio. Nunca. Beleza, ó, ó. Dê fuego criamos um negócio de, de fogo aqui. Foi, foi, rapaz! Foi eu... mesmo! Hein? Nossa, ver, o, ca o caverninho tem todos os elementos do planeta. Ah! Beleza, ó. Com o fogo no pente, cara. Rapaziada, cinco para fazer um foguinho só? Ó, ó, ó. que eu disse, pô. Ó, aí você marca, hein, tia? Ó, vai levar na bundinha, já ah! O quê? Ah! Errei! Eu errei! Ah! Não, meu Deus, não, hein, caverninha? Rapaziada, pega a munição ali primeiramente. Não tem que eu pegar de volta, não? Oh, meu Deus! Você acha, já, já? Antes de mais nada, O caverninha vai ter que pegar as munições. Com certeza o caverninha deixou umas coisas para trás aqui. Se tem um negócio voador desse, difícil de acertar, que precisa de munição? Vamos ficar ligado que vai ter aqui. É verdade. Pode ir. Passar correndo Nossa coisa na cordidez amor, não tem problema, não tem. Ó, Tinha duas salas aqui. Uma da porta grega aqui, o caverninha não viu. E essa daqui. Ó, alto Ó, ó, como marca. Munição do amor, disco preta, tio, propício para brincar aquele escorvo. Vap, aqui embaixo. Vamos ver que tem até sala secreta, ó. Olha aí, gel é um verdão altamente <tos> grande. O quê? <tos> Au. <tos> então eu não se mereço isso. Rapaziada, de volta à sala grega aqui, o que que acontece? A caverninha se ferrou no cutilzinho aqui. Ó, paga a luz, vamos na moral. Vamos esperar o um momento certo e grego, hein, ó. Pega as paradinhas e volta, volta. Ó, olha o Loki, ele controla. Rapaziada, o Loki controla os espinhos, hein. Tem como matar por trás? Rapaziada, puxei o negócio aqui. Ó, oh, dá um sogro ah. nesse bloco, ele vai Ai, Ai, cê marca, tio. Vai. O quê? Vaza, tio. Vaza que tu é caríssimo. Ó. Oh. Vai tomar no caneco. Rapaziada, ele tá vindo, hein? Ó. Oh. Aí cê marcou, tio. Foi mal. Mais ou menos assim, tio. Tá rolando pelo chão agora, hein? É bom ficar feliz e não mexer mais na alavanquinha. Perto do caverninha, hein? Pelo amor de Taos. Tranquilo. Rapaziada, será que tem alguma coisa gregas aqui? Rapaziada, olha a escotilha do balandrinho. Altas bugigangas e moambas ilegais aqui em cima, hein? Ó, altas paradinhas com baú mágico e tudo mais. O que que acontece? Primeiramente, ó, ó gel verde tamanho família. Filantra tinha. Rapaziada, é, não era o tamanho família, não. Mas, mas tá bom, tem outra aqui, ó. Rapaziada, esses baús aqui só tem porcaria dentro. Ah, oh, meu Deus, ó, ó, ó. Tem que ir assim, senão o negócio explode nos olhos do caverninha. Rapaziada, é difícil esse negócio, o jogo é pilantra, tipo, é pilantra É isso aí Tranquilo, ó, tem como pegar Zingrenel, só aqui Rapaziada, ó, ó, a missão de escopeta. duas Flecha congelante, ó, oh, aí eu curto, hein? Uma seta para a besta de agonia que irá congelar temporariamente inimigos atingidos com exceção de certos inimigos Que se destruirão após o congelamento, o que que acontece, curto? Rapaziada, duas balinhas completas, só, hein? Não faz a, a alegria de nenhum cavernista, assim. Rapazinha, acho que é mais ou menos isso, hein? Hora de sair fora. Beleza, rapaziada. Retornando aqui, ó. Amor, o Sebastião já tá correndo trincado. Vamos simplesmente passar pelo local ali que abriu, hein? Vamos usar nada mais, nada menos que o nosso virote da agonia. A tiazinha vai aparecer, tia. Oh, meu Deus! Não tão rápido, tia! Ei, muda pro fogo! Muda pro fogo! Isso! Ó! Se inscreve aí, tio! Ô meu Deus, não pegou! Ah! Ah, bom, é bom pegar meia dia Ó! Oh. Raio, não sei raio! Oh, Ô tiazinha, peraí, não sente as porradas! É, não, não tá sentindo não, hein? Ixi! Você é louca, cachoeira! Olha, cadê ela? Cachorro! O que oh, é? já tava tá atrás de mim! Ei, jogo! Aí você leva, tio. Aí você leva. Rapaziada, tem uns barril ali, hein? Tem que bicudar os barril. Peraí, Sebastião. Calma aí, tio. Ó, tem barril por aqui, tio. Tem que acertar o barril. Bicuda, Sebastião. Isso, Sebastião. Isso. Pesa, ela tem que passar por aqui, né? bicuda esse barril. Ali, ali. Ah, que você vai queimar, hein? <risos> Rapaziada, o já ganhou cena, tio. Ah, meu Deus, aí queima, hein? Ó, ó, bom dia como queima. Pera aí, velho, deixa, deixa eu pegar as munições de copreta, aqui, se você não se importa, ó. Então, lá é quentinho. Beleza, vamos achar mais... Aí, Ah, oh, meu Deus! Oh, tá vindo, tá vindo. Rapaziada, se... se trincar o Rio já era, hein, só pra avisar. Desceu o foguinho, será que esse foguinho foi alguma coisa? Claro sim. Oh, aqui, aqui. Beleza, rapaziada. O que? Ela veio dali? Ai, você vai repetir. Ah, oh, você vai dar... Do... Ô, oh, tiozinho, Isso! como eu errei. ai ah, eu errei, errei eu errei game over mas é, ela perdeu o barril aí aí aí não tem como ganhar. não tem como zerar o jogo assim caguerinha ó cadê o quê o Loki, pera aí ó. ó tá com tá com fósforo tio ai, é o fósforo baseado ah, <faz> <faz> Música Rapaziada, é, o Cabernet perdeu aqui tio, ó, ó, tinha uma alavanca aqui altamente gigante, ó, a tiazinha caiu aqui tio, é só abrir que é boa noite pro gariteiro, mais ou menos assim, beleza, já estamos ligados nisso, pegamos a arminha, vamos ficar ligados com os barris, precisamos somente de munição para a armita, de abrir aquele lugar lá quando a gente ia falar embaixo. Aí já era, tio. Aí eu quero ver se ela é forte mesmo o suficiente pra aguentar o um churrasco turbo. Antes de mais nada, o caverninho vai, vai checar o perímetro aqui em cima. Ó, oh, meu, só quando tem isso aqui? Ó, oh, tem mais aqui, ó. Ó. Oh. Local secretão. Ó. Oh. Vamos tentar, tio. Tá meio estranho isso. Tá meio difícil. Acho que o caverninho vai ter que meter fogo nela. Vamos deixar o virote de fogo. virote de fogo. Se a gente conseguir pegar ela naquele ponto, já é um bônus, hein? Vamos ficar ligado. Beleza. De começo, a, a, a, a pistolita não tem nada, gente. Tipo, vamos pegar. Oh, meu Deus! Pega a munição. Beleza. Pegou a munição da pistolita. Tranquilo. Barril. Ó. Por que ela vem? Ela vem por aqui, né? Vem, oh, Tzinha, vem! Vem! Vem que eu vou te barril usar. O barril sai de perto. Rapaziada. <risos> ela é esperta, hein? Ela, ela muda a direção, hein? Ó. O barril tá aqui. Tá aqui. Ô tiozinho! Oh! Calma aí, hein? Rapaziada, o negócio trava tudo as pernas do Sebastião. Eles, onde é que tava o outro barril? Aqui, tem outra aqui, hein? Ó. Rapaziada, ela entra nos corpos. Tem que queimar todos os corpos, hein? Ô, oh, caberninha, você não viu? Tem queimar os corpos, tio. Beleza, rapaziada. Tem que queimar todos os corpos que estão tá no local, porque ela entra. Aqui em cima parece que... Oh, Ó, tem mais corpo aqui. Sobe, tio. Sobe, abaixa a alavanquinha grega. Beleza! O que? Oh, meu Deus! Ah, ah, ah, oh. boa. <risos> Tranquilo. Estou super calmo. Rapaziada, olha o tamanho do Vitor Neira aqui. O que? Ah, meu Deus! Ela teletransporta. Tranquilo. Rapaziada, tenho, tenho que pegar o virote de Nelson, hein? O virote Nelson. É o quê? Rapaziada, e agora, hein? Ah, ah, ah, ah. Rapaziada, ela é muito rápida. Ela é arisca, hein? Ó. Ó, vou mandar um dentro do Colgate, de sem sordine dela? Dá salzo aí pra nós aqui, Tia. Ó. Ai, que Olha os fogos, é difícil que faz nela. Ah, oh, meu Deus! Rapaziada, é bola cair, hein? Mergulhou na terra. Olha, saiu fora, tá ficando com medo. Ela tá com. Cru... O quê? Ela já tá aqui. Ah, ah, ah. Beleza. Vai tem uma explosiva aqui. Ó. Oh, ó. Oh. Dentro da mãozinha dela, ó. Ó. Ó, não nada, Não fez nada. Rapaziada, não rapaziada, só deixa ela mais forte O que que acontece? Vamos pegar a minha Procurar locais para a treta bagunça Ó, deu fogo aqui, será que tem como dar, dar fogo a Nelson? É o quê? Será que tem como tacar fogo nela? é, tem como queimar os corpos no chão? Fala que tem Cara, sim. Ah, Rapaziada, é rápido hein Rapaziada, não tem como queimar os corpos com um negócio grego ali hein ó pulamos beleza ela vai ter que vir ó abre abre tiazinha. ai você caiu tia. Você é louca mas é tem que ter matado hein tem que ter matado mas é, ela morreu mas ela volta hein ela volta do corpo mas é, ela só vai morrer quando você queimar todos os corpos Caberninho não tem fósforo Aí, aí, aí oh. Não tem saída aqui ah, Como que queima os corpos? Ai, Pera, tem como queimar a tocha grega? Não. Tá bom Oh, meu Deus, tem como queimar a tocha grega? O Caberninho não sabia, beleza Tranquilo, vamos achar mais tocha grega hein? Procura aí, meu rei Procura aí Essa música de piano aí com guitarra tá, véia, dentro do meu olho não, é muito engraçado hein? Pera, como ela vai queimar esses ai tia calma aí pois ela vai, vai ter que continuar abrindo tia. ela vai ter que usar todos os corpos que estão ali vamos atrair a Loki, vamos atrair a lock. Será que ela por aqui tia? Ela vai vir para aqui. Ó. Oh. Que a, a alavanca gasta. Só pode usar uma vez. Ah! Oh, jogo maldito. Rapaziada, a alavanca gasta. Você já viu isso? Nunca nem vi, não. Usa uma vez já era, oh, meu Deus! Que beleza, parece que lá em cima. Lá em cima de outra outra alavanquinha, grega. Ó, oh, é aqui, hein? Ó. Oh. pode será que ela vale? Oh! Eu tô descendo, tio. Se ela subindo, eu tô descendo. Ó, oh, ó. Oh. Fica de boa. Ah, tiazinha. Fica de boa aí, hein, tia. Rapaziada, ó, oh, ó. Oh. Achamos o segredo dela. Não sabe lidar com escadas. Rapaziada. Ó, oh, será que ela pula? O quê? Ela mergulha, tio. Será que como mexer de novo no negócio lá? Vamos ver agora, tia. Isso. Isso rapaziada, ela é muito rápida. Mas a cabelinha acabou de ganhar cena. Ó. Desce. Pega a escopeta. Carrega a escopeta. ela já tá aqui embaixo. Beleza, é agora. Ó, ó. Ela vai subir. Você escopreta o dente dela. Ela cai. Aí você abre a paradinha. Vai funcionar. A tá com um pressentimento aí. Ó. Cai, sua boca. Aqui. Pegou, pegou fogo? Rapaziada, a pegou fogo na tia Rapaziada, segre, o segredo aqui da que Não adianta você Ficar com lavanquinha Ficar com outros esquemas aí de pegar tochinha E meter fogo, não é tio, A Escopeta é a lei mundial Beleza, rapaziada, me parece que abriu uma porta aqui vocês não se importam O Caverninha vai dar uma checada oh, Agora apareceu, né? Oh, oh, o Caverninha procurou essa tocha aqui No planeta inteiro Ó, oh, eu não sabia dessa habilidade super profissional. Tranquilo, acho que era quem? Ó. Oh, já saiu, tio. Beleza. Rapaziada, é, é três caixas com um soco só. Por quê? Ele é treinado pra isso, Mais ou menos assim. Escopreta. Altamente no cano. Local sinistro, hein? Ó. Oh. O quê? Go home. Go home. Subjects' case history cites developmental delays, indicates issues with communication, social cognition, repetitive behaviors. Signs of synesthesia reported. Genealogy suggests increased susceptibility to external stimuli, pattern adaptiveness. Could you be what I've been searching for all these years, and under my own nose? Unbelievable. Why's the other? There can be no mistake. Esse é... is comparable. Você compara esse negócio não, tio? One in the rapaziada, tá aula no. no espertinho aqui de cérebro? O quê? Olha, fala que é mentira. faz um é zumbi zumbidão, hein? Oh, ixi! Oh, meu Deus! Não é mentira! Oh, meu Pega a escopeta, vai! Mostra pra eles como funciona o zoinho! Ah! Rapaziada, será que... Oh, meu Deus! Aí não, hein, tio! Aí não, hein! Dá o zoinho, hein, tio! Pelo amor de Deus, hein! Vou, vou começar a brincar só o zoinho agora daqui pra frente, hein! O escopretão tá profissional com o pro gatilho já! Rapaziada! Tá rolando uns dang, -dang aqui! Gente, o tiozinho tá de boa! Rapaziada, tem que fazer o ficar os dois juntos Vem os dois Um só, o Caberninha não... Oh, que tem três Pois é, tinha um que tava presa ali beleza? escopeta funciona assim, ó Ó, o Caberninha vai mostrar Bota os três juntos Alinha os logo Pega as três cabecitas O que? É? Pega só uma Não deu certo Pois é, é, é, é. é, vai ter que ir na arminha né? Ó, ó Ô, ó. tiozinho Vamos para aqui. Pois é, o que? É? Tô tranquilo, Deus É louco, hein? Chega a assustar assim Olha, pra ver se tem umas cordinhas que não pode chegar até mim? Ó oh, Ó oh. Olha, os caras não morrem não, hein Não morre. Já é salada A boca acabou com simplesmente todas as munições E parece que os caras não morrem O que que acontece? Não sei como matar os caras já. São descopretas, beleza mas os caras... É forte mesmo, hein? Acho que é assim mesmo, hein? Ó, zóia aí. Zóia, os dois. Mas os caras não morrem, não, hein? Ó. Meu Deus, tem que fazer isso aqui? Acabei nem acabando com as munição, preciso, não falar nada. Falta só mais um. Ó, manda no zóio. Beleza, manda no zóio, ele cai. Ó, sapateio logo. o que, que acontece? Gameplay eletrizante, o Caverninha altamente curtiu, se você curtiu o vídeo não se esqueça de deixar o like e mais importante, se vocês curtem os vídeos e curtem o canal, dê um apoio à Caverna deixando o seu like e mais importante, Dando um compartilhamento no Facebookersons. É muito importante esse compartilhamento no Facebook, hein? Vamos se ligar. Só clicar o botãozinho embaixo do vídeo e compartilhar. Facebook,erson. Não precisa nem escrever nada, rapaziada. Só BAP. Isso vai ajudar imensamente a caverna. O que, que acontece, rapaziada? Te vejo na próxima.